Sejam muito bem-vindos ao Purple Talks com ele, Aleph Bischler. É Bichler que fala? E Aleph que Bichler. fala? Alef Bichler. Alef Bichler. Na verdade, Bichler estaria certo também se fosse o alemão. Então, é? Tudo está certo. Está certo. Então vamos. Lá. Alef. Gente, eu até brinquei com, com, com o Patrick, né? Se vocês forem ver a entrevista do Patrick, a gente fica Aleph, Aleph, porque não tem um é no final, né? Diferente do Aleph. Aí, que tem o Aleph Timóteo e tem o um Aleph Bichler. É, tipo, eu tentando falar Anatoly, a Anatoly, sei lá, como... <risos> sempre ficava na dúvida. Mas eu vou te chamar de Aleph. Seja muito bem-vinda a esse espaço. Feliz em te receber. Você me tratou com muito carinho. Você é uma celebridade para mim. Assim, é o gangster Ele... É o gangster né eu te acho, assim, é, muito, das, muito das antigas, a gente nunca... Eu, eu nunca joguei o dance porque eu nunca entendi porque eu sou burra. Desculpa. <risos> mas, mas eu, eu sempre... Eu respeito. <risos> sempre te admirei. Você parece ser uma pessoa bastante é, energética, uma pessoa que tem é, senso de justiça muito apurado. Então, sempre admirei por isso. E, antes de mais nada, eu queria conversar com você a gente vai trocar um pouco a ordem no, no, no, dos do sinalistas, né? da, da questão dos sinalistas, que geralmente a gente começa a apresentação e depois a gente parte para o jogo, mas antes de mais nada eu vou falar sobre a questão do jogo. Porque, assim, eu estava olhando assim, o top five, também os comentários lá do pessoal que está torcendo para você. E a palavra flop vem muito acompanhado, <risos> inclusive. Mas, assim, então, e né? você chegou à final do Survival VD Cabo Verde. Então, é, você, antes, para falar assim melhor, como essa questão do jogador. De quem é o Aleph, por que ele merece vencer e tudo mais? Eu convidei o dono da ali, a aliança Aleph Flopado, o Alisson, né? Para ele, e aí ele comeu com farinha o seu que, que mostrou para ele que de flop você não tem absolutamente nada. E eu perguntei por que, que você merece vencer. E ele falou o seguinte: Aleph merece vencer o VD para perder a fama de flopado. <risos> jogo muito sólido em que esteve muitas alianças durante o jogo todo, sem depender de 100% dela, pois iria ser eliminado em CT, mas conseguiu a humanidade se salvando. Além disso, baseado nas questões estratégicas, eu acredito que ele tenha conseguido chegar nessa final com um dos maiores alvos desde muito cedo. Acredito que ele tenha conseguido contornar as situações adversas que surgiam no seu caminho, porém sempre mantendo uma linha de coerência dentro do jogo. Na montanha russa da vida, todos passamos por bons e maus momentos. Os verdadeiros amigos são aqueles que estão disponíveis não somente nos dias de alegria, mas também nas dificuldades, e o Aleph é uma dessas pessoas, apesar de sumir, só responder dias depois. O principal motivo para torcer, o o torcer para o Aleph vencer é que ele prometeu um show particular via webconferência de um strip. Ele usará sua farda policial e irá tirar e tirar. Vamos, galera, plateia, torcer e vamos, júri, votar nesse grande homem, batalhador, dono de si, adorável, ganguezeiro e que merece ser o mais novo campeão do VD. Por fim, me apropriando das palavras do Ariel Verso e peço ao júri que guarde qualquer tipo de rancor gerado por esse ser. Guarde qualquer ressentimento ou qualquer outra palavra que está passando pela sua cabeça para não votar nele e simplesmente votem no Alex. Tchau. Olha, muito perfeito. O Ali é muito gente boa, eu gosto muito dele, é sempre muito simpático, muito, muito adorável, mas enfim, como é superar essa fama de flopado e falar para todo mundo, olha, eu cheguei da final do VD, do vai VD, como é que foi? Pois é, tanto que até na minha descrição eu falei o quanto era importante para mim fazer isso, é, eu conheço o VD desde a primeira temporada Grécia <risos> e eu esperei por muito tempo para participar de VD e era muito importante para mim ser finalista justamente por causa disso. É, foi um jogo importante na, na nossa época, ainda é até os dias de hoje, e eu sempre tive histórico ruim em Survivor. O gangster me persegue, perseguia, né porque eu estou afastada há muito tempo, mas na minha época de jogos sempre me perseguiu. Então eu já entrava com o alvo de pessoa estrategista. Então eu precisei me reinventar demais no, no VD para... Simplesmente não virar um alvo fácil. E você, você é, teve várias votações que, assim, é, você recebia voto, mas aí você não saía porque você estava com a imunidade. É, como, é que, como é que foi? Então, a, a, a, é, essa twist da imunidade, ela foi muito favorável para você, né? Você, você venceu nos momentos certos, você conseguiu a imunidade nos momentos certos. Como é, como é que foi essa sensação de... É, eu, eu fui mais longe, olha, vocês quiseram me eliminar, mas eu tô aqui. Como é que foi essa sensação? Pois é, é eu acho que foi muito importante para mim. E se qualquer um do cast tivesse conversado comigo e me conhecido, ao fundo, saberia que eu sou ótima em raciocínio lógico. Então eles teriam <risos> se adiantado naquele momento. Só que foi muito pontual mesmo. Foi, eu acredito que o jogo, ele trabalhou para me ajudar porque, não dizendo que a moderação ajudou, mas eu falo, eu acho que eu acreditava tanto nessa temporada, eu acreditava tanto, que eu queria tanto essa temporada, e eu desde o primeiro dia tô batalhando, por mais que as pessoas me menosprezaram durante o jogo, eu desde o primeiro dia tô batalhando por ele. E quando eu no, no, quando eu recebi os votos, eu eu aceitei de boa, falei, foram inteligentes, já era para ter acontecido há muito tempo. Eu não esperava nada diferente. <risos> Ah, é porque, na verdade, eu achei que todo mundo tinha ido bem na prova, porque eu fiz só metade. Falei, nossa, com certeza alguém fez muito mais do que eu. Aí, quando eu ganhei, eu falei, nossa, vocês se fuderam. <risos> porque é ali que eu vi que, tipo, eu tá eu tava na final. Não não por arrogância falar isso, mas eu vi que quando, naquele momento as pessoas teriam medo de mim, porque tinha uhum. a história do ídolo, tinha, agora, eu era a única pessoa que vem ser unidade exposta, Falei, o jogo está muito favorável para mim. As pessoas vão querer muito estar próximas de mim. Então, a Twitch simplesmente foi uma base muito grande também para o meu jogo. Além de da, do andamento das estratégias. Ela aconteceu exatamente no momento certo. Então, Ai, foi demais. Adorei a crítica. <risos> Olha, eu vou confessar que eu estava eu vendo os bastidores assim. E tipo, é, com, com plateia, como bastidor. E a gente ficava assim. Caralho, Alan, foi muito. <risos> mas enfim, <risos> o filho da mãe, ele parece que ele sentia e acontecia. E... Pontual, é, é surreal como como aconteceu. Foi, e, e a melhor parte é que eu eu não esperava que eles fossem voltar naqui, naquele CT. Eu esperava um, um blind de qualquer momento, mas naquele CT não. De verdade, eu foi muito pontual por causa disso. Foi muito bem trabalhado por causa disso. Foi Nossa. <risos> e o que, que você espera desse FTC? Sem citar nomes, assim, mas assim, o que, que você espera desse FTC? Você já recebeu perguntas? Já respondeu algumas perguntas? Como é que está sendo por enquanto? O que, que você está sentindo? Pois é, eu recebi perguntas de pessoas que eu já esperava, tem perguntas que eu estou esperando ainda receber. É, eu, eu tenho muito medo, na verdade, porque das pessoas não olharem caminho de jogo. Eu hum. estruturei, eu tive um jogo bom, eu estruturei, eu fiz o caminho que me foi favorável em todos os momentos que eu precisei. Então, a, só que a visão das pessoas é diferente, então, e a minha maior dificuldade vai ser expor isso. Como que eu vou expor que eu fiz as coisas de forma pontual, sem que, sem que pareça que eu tô desmerecendo alguém? E isso é importante, porque tanto, eu tava conversando com o Patrick mais cedo justamente por causa disso, quando iniciou hum. a FTC, ainda falei, me desculpa por qualquer coisa que falar, porque eu tô tendo muito cuidado para respeitar também o jogo de cada um, só que tá valorizar o meu. Porque eu, eu fiz grandes coisas. Desde o primeiro dia, eu, eu busquei... Eu, eu tive que surtar, porque eu era boro no primeiro dia. As pessoas me falaram que eu era boro no primeiro dia. Então, eu tive que me reinventar. <risos> ficou muito exposto isso. Depois, eu, e, aí, eu... Eu peguei as minhas experiências ruins em todos os jogos, onde eu tentava ficar muito exposto, onde eu tentava fazer alguma coisa, só que era muito antecipado e todo mundo tinha medo, e reverti isso, fiz ao contrário. Esperei os momentos certos para fazer cada situação, esperei as pessoas terem medo de fazer certas jogadas, e eu fazia a minha, e isso, na verdade, que me trouxe até a final, porque eu fui muito pontual em cada decisão que eu tive poderia ter sido muito diferente se eu tivesse agido de forma diferente do que do que aconteceu. Você no jogo, você está falando sobre questão de, de pegar as, as experiências anteriores e re, re, se reinventar. Você no jogo teve teve alguns pontos que foram polêmicos, vamos dizer assim, a questão do, do da expulsão que, que aquilo que aconteceu. A gente não vai entrar nesse ponto, mas você acha que o Alef no jogo é 100% o é fora ou você cria um personagem ou é 50% 50% ou tem uns elementos seus mesmo de verdade, 100% seus e que, que você como é que você faz, é, faz relação a, a tua vida pessoal com você em jogo na verdade meu jogo foi baseado exatamente como eu sou o... qualquer tipo de explosão é porque eu sou assim <risos> É, eu, Se eu me sinto atingido, eu fico muito estressado, muito. E eu sou uma pessoa muito controlada, então eu uhum. tento evitar. É, sobre... A un, o único detalhe que eu precisei fingir foi a questão de fingir que eu era um nada, que eu era uma vítima, que é a situação. Foi uma estratégia que me foi necessária porque eu sabia que eu precisava fazer isso, porque eu não ia sobreviver na fase tribal. Se tivesse uhum. qualquer CT, se eu não fosse assim, eu não ia sobreviver na fase tribal. Porque as pessoas não iam querer jogar comigo. Eu tinha certeza disso. Então, foi a única parte diferente. Porém, eu falei muito sobre lealdade em todo o percurso. Inclusive, o motivo, até então, é o que eu acredito, até então, foi o que o Bronzato também me contou. O motivo dele ter feito a tentativa de me eliminar foi porque eu não consegui mentir para ele quando me perguntou, porque no mesmo, num dia alguém me perguntou, eu sou o seu F2? Eu falei, você é meu F2? O Bronzato me perguntou a mesma coisa, eu não consegui falar. Porque eu não consegui, eu vou mentir para um aliado? Não, eu me sentiria muito mal. Foi como eliminar a Jeff, eu me senti muito mal de eliminar a Jeff, eu me senti... Teve outra pessoa que eu votei, eu não lembro, teve uma outra pessoa, foi Bronzato, nossa, foi horrível, mas eu sabia que era necessário para o meu jogo. É, só que porque era, era necessário, mas e eu fui sincero em, em, em cada cada coisa que eu falei, cada expressão, porque tinham pessoas que eu queria jogar, pessoas que eu vi que não faria sentido, mas eu tive que manejar meu jogo de acordo que eu chegaria na final. Então, foi difícil em certos pontos, eu tive que estressar pessoas em certos pontos, mas foi necessário. E eu acredito que todos são pessoas maduras que conseguem entender que certas coisas são necessárias em determinados momentos. Porém, o que muito foi falado é a, a questão de eu não ter tato, e realmente eu não tenho. Eu eu não eu posso falar com uma pessoa achando que eu estou falando de boa, mas estou sendo extremamente agressivo. E me, me falta muito essa percepção. e não, não, não é achar que eu sou uma pessoa ruim, mas é simplesmente porque eu não percebi. então Só que eu sou uma pessoa muito, muito ligada à comunicação, então é diálogo de diálogo. Claro que a gente afasta o estresse do momento, espera um tempo uhum. e depois é a base de diálogo mesmo. A, a tua profissão mesmo é, é bastante estressante, né? É uma, uma das profissões mais estressantes do país. Então, eu acho que, que toda essa questão de jogo, às vezes, é, é... Porque na tua profissão, tu tem que se impor. A verdade é essa, você tem que se impor. Então, talvez, é, é, e é uma coisa que é, que é inerente sua e tudo mais. Então, às vezes, a pessoa pode interpretar no jogo que você está tentando se impor e essa questão de, da falta de tato. Eu, eu acredito que seja isso, porque minha mãe também é. Então, assim, é, mas é verdade. Eu tô, às vezes, minha mãe fala de boa, mas parece que ela está brigando com você, eu impondo, aí, ô oh, mãe, não sei o que. Aí ela, não, aí ela, ela fica passa dez minutos, ela, ô, oh, desculpa, não sei o que. Tal. Então, você, assim, quando você acha que você é exagera quando você acha que você, como você assim, te falta totalmente esse tato. Se as pessoas conversarem com você, você é, é, assume isso e é, pede desculpa se você vê que você tá realmente... fugir um pouco ou não? Você... Eu eu assumo bastante. É, e, ao mesmo tempo, eu posso falar, é, eu não retiro nada do que eu falei. Porque uhum. eu, eu posso realmente ter falado o que eu queria. Então, mas se eu, se eu realmente entender que não era aquilo que eu queria ter feito, eu, eu assumo completamente, inclusive, peço mil desculpas, já aconteceu nessa temporada uma situação yeah. assim, e eu, eu pedi desculpas, reforcei isso, porque foi, foi uma situação de, de êxtase, então, e justamente na questão da profissão, chega um momento que eu que eu tenho que estourar, que eu tenho que impor, impor o meu lado, e, e, e isso dá muito conflito na minha vida pessoal, porque não é impossível separar. É, a gente não consegue, a gente vive, vive exatamente o dia a dia como se estivesse dentro do presídio. Então, é, me falta tato às vezes, porque uma situação de estresse, eu, eu acho que eu estou lá dentro. Então, é muito complicado, na verdade, para mim, conseguir isso. E eu acho que qualquer pessoa da profissão seria da mesma forma. É, eu acho, eu acho que é muito complicado mesmo. Ainda mais com, com todas as questões, né, que, que envolvem bastante profissional e pessoal. Mas ao pessoal também, como, como você considera, é, se considera? Eu, eu, particularmente, falando com você, eu te vejo, eu, primeiro, a sua voz é maravilhosa. Eu tô apaixonada pela sua voz, o seu... seu, seu seu sotaque, a forma que você se expressa, você se expressa muito bem falando assim, Obrigado. entendeu? Eu acho eu acho particularmente que você se expressa muito bem. Além de ser muito bonito também, queria te, pergun <risos> queria te perguntar, é, você parece também ser uma pessoa, como eu te disse, no começo, muito justa, muito, muito, ó, eu quero que seja, é, fazer justiça até. Você acha que isso, em alguns momentos, te prejudica? Ou, um, ou isso é uma qualidade sua? É, eu já tive muitos problemas por causa disso, porque a, eu tenho esse lado de senso de justiça, eu tenho um lado de controle, eu tenho um lado de ser extremamente insistente no meu posicionamento, até que alguém me prove o contrário. E as pessoas não têm o costume de tentar te fazer entender o, o ponto de vista. Elas querem impor o ponto de vista. Ah, isso me estressa de novo mas eu sou muito aberto a ouvir e se eu perceber que eu estou errado, eu, eu posso mudar de opinião é, não, eu não tenho qualquer, qual seria a palavra não é medo, mas vergonha, eu não tenho vergonha é, eu não tenho vergonha de dizer, nossa, eu estava errado, e na minha profissão aconteceu isso, na minha vida pessoal aconteceu isso, então não, não vejo um problema é às vezes um problema com pessoas que não conseguem ser assim, que elas querem se posicionar da forma como pensam, entendem, e as pessoas têm que aceitar como é a forma que elas pensam e entendem. Aí eu vou ter um problema muito grande de, de lidar. Isso acontece no, algumas vezes no dia a dia. É, eu tive um negócio que acontecia muito isso. Então, é, de um lado, é bom esse meu senso, porque eu acho que eu, que eu ajo no dia a dia como deveria ser, e... Ao mesmo tempo, pode me atrapalhar em certas situações, do... na vida pessoal. Na profissional, nunca foi um problema, na verdade, sempre me ajudou a ser assim. Eu, <risos> eu conquistei um respeito muito grande por ser assim. Então, o problema é a vida pessoal, que é totalmente diferente. E como eu falei, a minha vida profissional é o é o pilar, então eu sempre vou tratar a minha vida pessoal como se eu estivesse um profissional. Não que eu queira, mas é automático. E, assim... Aqui... Agora vamos para um ponto. Uma pergunta, qual é o seu signo? Sou de gêmeos. Ah, pronto. Minha mãe também é de gêmeos. Não... Algumas, até... até 23 de maio também não, né? Não, dia 31. Aperto, mas... Ela faz parte com minha mãe, minha mãe é de dia 21, olha só. Ah, então. Então tu é. entende bem, né? Como sim <risos> mas é enfim bem. e realmente outra mas outra coisa que o geminiano tem Alice, e que é uma coisa que o Alisson falou e que a outra pessoa tem uma outra pessoa também falar de você é a questão da lealdade você parece ser uma pessoa muito leal muito fiel aquela pessoa que por exemplo quando é, não abandona os amigos isso isso é uma, é uma coisa que você... não Eu não estou falando tanto em jogo, quem em jogo, às vezes, a gente realmente tem que cair uma pessoa. Você falou que ficou mal eliminando é, algumas é, outras pessoas, mas jogo é, é jogo, né? Etc. né Mas, assim, na vida na vida pessoal, você é aquela pessoa que se um amigo te liga, eu, eu tô com um problema e tal, você é aquela pessoa que vai ajudar e, e pode contar comigo? Ou depende de cada situação? É... Depende pelo motivo profissional, uhum. se eu, eu, eu sou uma, um, esqueci a palavra, eu tenho leis a serem respeitadas, então, de acordo com a minha ética, se a minha ética me permite, eu vou até o fundo para ajudar a pessoa, uhum. tanto que no meu próprio trabalho, eu falo e repito todas as vezes isso, se a minha, se a minha ética profissional e pessoal permite, eu vou abraçar qualquer pessoa, então, ou depende é por causa disso. Aí, tirando uhum. essa parte, qualquer amigo meu, o que precisar, eu sempre estou à disposição. E eu, eu sou muito à disposição. É, muitas vezes eu vejo algumas pessoas comentando como estão mal e etc. E, e eu falo, ó, conversar, está aberto. Quantas vezes que eu já não saí daqui e fui visitar a pessoa, morando longe, porque ela precisava de um apoio. Porque eu tive muitas épocas da minha vida onde eu precisei de apoio, eu fiquei sozinho. Uhum. E eu acho que eu criei, além dessa resistência com o, o minha questão pessoal, eu criei essa questão da lealdade por ter faltado em mim quando eu precisei. Então, em, tiveram situações onde o próprio Wally, eu eu me arrependo muito de não ter conhecido ele ainda, aconteceu por causa de um problema com a Gol na época, mas é uma pessoa que eu já queria ter abraçado, eu amo abraços, então é uma pessoa que eu já queria ter tido esse, esse contato próximo, tem outras pessoas também só vou citar ele aqui porque ele participou do vídeo, mas tem N outras pessoas que eu que já queria ter tido esse contato, queria ter mostrado essa lealdade. E eu amo muito meus amigos. É, eu já eu tive um relacionamento onde eu tive que terminar porque ele não queria que eu priorizasse meus amigos. Eu falei que eu eu tive, na verdade, um surto e muitos problemas. <risos> essa onde eu briguei com alguns amigos, não por culpa minha, também por culpa, por culpa minha. Mas eu sempre paro para refletir o quanto eles são muito mais importantes para mim, porque quem está presente para mim quando eu preciso, eu vou estar presente lá quando precisa. Quem não está presente lá quando precisa, eu também vou estar lá, se eu achar que eu preciso estar lá. Então, eu acho que eu criei essa questão da lealdade há muito tempo e é muito pouco, é automático em mim. Eu acho que às vezes pode parecer forçação com algumas, algumas pessoas, já ouvi isso uma vez, mas é muito automático eu querer tanto defender aquela pessoa, mas ao mesmo tempo eu não defendo um ponto de vista errado dela. Uhum. Se eu não acredito, eu, posso, eu vou defender ela de certa forma com que eu acredito e depois eu vou falar com ela, você está errado. não disse isso, isso, se resolve. Então, eu, porque aí entra a questão do senso de justiça também, que uhum. Pode, às vezes, me faltar, mas que qualquer pessoa que vim me falar, eu consigo repensar e rever essas atitudes. E, assim... Acho, não sei se eu me perdi, mas... Não, você foi ótimo! Assim, a questão da lealdade, eu... eu conf... Porque, assim, eu sou noiva de moderador, os moderadores são meus amigos, então a gente acompanha um pouco os bastidores. E, Bom. assim... Esse quadro também é fanático por animais, não sei se você acompanhou, mas a gente já teve a presença do Axé, do Marcos, do Udi, da Camille, a gente já teve a presença virtual da Catarina, do Bronzato, né? E assim, o seu senso de lealdade ficou muito explícito porque você estava junto de uma pessoa desde o dia 1, que é a Geórgia. E assim, eu queria ter chamado a Geórgia para vir falar aqui. Gente, eu quero... Aliás, antes de mais nada, explique para gente quem é a Geórgia. Geórgia é a cabra que eu encontrei no jogo. Eu não queria colocar ela na bag. Ela foi o último item que eu coloquei porque eu achei que eu precisava muito colocar. Mas eu não queria. Eu queria ter ido para final sem dispensar ela. E... <risos> Nem acredito que isso foi citado aqui. Porque eu, eu nem acredito, na verdade, que alguém percebeu isso, porque rolou um feste de lealdade com a minha cabra. Não, a gente acompanhou, como eu falei, eu acompanhei um pouco pelos bastidores também, e nossa, a Geórgia, assim, estrela, sabe? Você é cogente, a estrela do VD, sua VD Cabo Verde foi Geórgia. E amo. assim, como a gente não pode chamar a cabra Geórgia para vir falar de você, eu chamei uma vaquinha para falar Nossa, de você. Cara. Ai, ó! Essa Já foi se... muito fácil. Já foi muito fácil, né? Sim. Então, ela começa. Alef, amigo, amiga, tô no VD. Suelen, parabéns, amigo. Acredito 0% em você. Não julgo. <risos> orgulho ver meu mumu na final. Logo eu que morri de rir quando você me disse que estava no VD e que não ia durar muito porque ninguém gosta de nós. O que dizer do Verdade. Alex? Conheci Alex pessoalmente através dos jogos em 2011 e desde então nos tornamos uma só carne, coração. Tenho muitas pessoas que não gostam do Alex nos jogos, não entendo por quê. Quem tem Alex na vida tem tudo. É uma pessoa alegre, divertida, super amiga e preocupada. Sempre disposto a ajudar o próximo de coração incrível e admirável. É super confiável de um caráter sem igual. É um ser humano amável, tem uma profissão que muitos são arrogantes e ele consegue ser um ser humano incrível. Ama viagens, curtir a vida e viver intensamente. É muito inteligente e estrategista. Acho que mais por isso que nunca dura muito nos jogos. Porque todo mundo já sabe das travessuras dele. É muito perigueto também. Cuidado para não se iludir. Ótima amiga eu? Não. Ótima amiga eu, não? Me sigam para mais dicas. Te amo, meu bumbum. <risos> e ela começou antes... E, e, e, e detalhe, quando eu fui falar com ela, ela respondeu, mu <risos> E ela contou uma história, mas eu quero ouvir de você, uma história que você, quando vocês dois foram na praia e aí começaram a olhar o céu e começaram... Ah, essa é uma das histórias. <risos> eu, tenho, eu tenho uma paixão pela lua hoje por causa disso porque quando a gente se conheceu em 2011, ela tem ido para o Santo em Guriri, até então a gente só se conhecia nos jogos, nem era tão próximo, éramos tão próximos. É, ela foi para Guriri com a irmã dela e a, o meu cunhado está em casa lá, minha irmã foi e falou: ah, também vou, vamos aproveitar e se encontrar. Eu acho que ela foi a primeira pessoa dos jogos que eu encontrei, não lembro direito. E a gente se conheceu, foi divertido, foi muito amável e a gente na primeira noite então de um lado eu acho que na segunda noite a gente eu fui para onde eles estavam que era muito longe de onde eu estava, e a gente foi sentar na praia que era próxima era de noite era lua cheia e foi uma das coisas mais perfeitas que eu já vivi porque a gente sentou a gente ficou conversando sobre jogos sobre vida etc e era gostoso as ondas batiam a lua estava linda. E ali eu acho que o nosso, um elo que não existia porque a gente conversava, mas não éramos tão amigos, a gente criou uma amizade tão forte ali que durante todos os anos foi reforçada tanto que foi muito marcante para mim. E é, é muito incrível, porque foi... foi muito interessante. Assim, o como aconteceu a energia, a, é, é, eu não sei explicar, porque é uma coisa que se vive. E a energia que existiu naquele momento, o momento, as ondas, a Lua, foi foi uma coisa muito incrível. E dali, então, a gente nunca conseguiu se separar. A gente se mata muitas vezes, mas impossível se separar. Ela disse que você... ela, ela, eu achei muito bonita a, a história. Inclusive, você cortou o detalhe que vocês mudiram para a Lua, mas ela me contou. Ah, é? Aconteceu isso também. <risos> A é, que aí... tinha falado, aí eu Ficou de lado, mas teve isso também Porque a gente zoa desde então esse lance Do Mu, porque ela foi, nos jogos mesmo Eu não sei de onde iniciou isso, mas Que ela era vaca e mugia e tudo o que passava <risos> ela, E assim é, Eu fiquei muito admirada com a Forma como ela, ela te escreveu Ela falou, ah, é, é como se fosse meu irmão Quando eu fui falar com ela, né, porque assim é, Eu eu Chamei é, eu falei assim, gente, quem, quem, quem é o Aleph? Aí eu comecei a ver assim, mandaram uma foto, assim, todo mundo que eu falava, ah, do Aleph, a Suelen, a Suelen, a vaca, não sei o quê. Então, <risos> tipo, todo mundo. E ela, ela, e ela, assim, de imediato, quando ela soube que era para falar de você, ela falou: não, eu, eu vou, eu quero e tudo mais. Você escolheu a pessoa certa, realmente, eu, eu, eu, eu entendo o Aleph, é meu irmão, é como se fosse meu irmão, e eu acho muito bonita a assim ah, a conexão de vocês porque a gente dá para ver que é uma conexão bem forte mesmo entendeu e... na verdade desculpa pode continuar não pode terminar pode, pode eu terminar. porque duas grandes escolhas da minha vida foram baseadas na nossa amizade que foi a vinda para Minas e estar em Barão de Cocais hoje um eu vim por, por causa dela porque ela morava aqui eu morei próximo não trabalharia em Ipatinga porque odeio calor porém eu tive a oportunidade de ir para uma cidade muito distante próxima de São Paulo e eu decidi ficar aqui porque eu não queria deixar ela sozinha, porque ela estava passando por uma época muito difícil da vida dela. Então, eu estou hoje aqui porque por causa dela e acho que até entra essa questão da lealdade, se for observar. Me Sim. arrependo a cada dia de ter ficado aqui, mas eu amo que eu fiz a minha parte e não deixei ela na mão quando precisou. E... E isso mostra o quanto você se preocupa, e quanto você é um amigo leal, um amigo fiel, aquela pessoa que se preocupa. Você não abandonou um amigo, você segurou a mão dela, e segura até hoje, né? Pelo, uhum. pelo pelo pouco que ela falou, pelo que você também demonstrou, isso mostra assim o quanto que você tem um coração gigante por isso. Porque assim, aquelas pessoas que, cara, você você é incrível, isso é incrível, isso é uma coisa que uma pessoa é incrível. Não tem outra explicação, uma pessoa de coração enorme, uma pessoa que se dói por conta de é, se apega a uma cabrinha. Eu já vi também que tem um bichinho passando <risos> aí atrás. Eu, eu, eu vou confessar, Braula. eu me apaixonei por você por conta da cabra. Quando me falaram, ah, e E aí, eu, porque assim, eu cheguei perto, o, o chat estava o chat aberto no, no computador do Kevin. E aí, como eu não tô jogando, não tô fazendo nada, né, porque jogando eu não passo nem na, na, na zona, mas assim, é, como eu não tô jogando, sim, sim. né, fui abraçar ele, aí eu vi ele, come... ele tava lá com um sorrisinho, o que que é isso, né? Aí ele, não, eu tô rindo da cabra do Aleph, eu falei, a cabra do Aleph, do vale? <risos> Aí é, Aí, aí eu vi, aí ele ele, tu... era justamente tu falando, ah, eu não quero me, me desfazer da minha cabrinha, tá junto comigo desde o primeiro dia, não sei o tô... que, meu Deus, que pessoa fofa, <risos> Gente, por trás de uma pessoa tão <risos> que parece ser tão brava, assim, tão fofo, por causa de uma cabrinha. <risos> Georgia, não era apenas uma cabra. Não era apenas uma cabra, era a Georgia. Assim. E eu vi um bichinho também passando por aí. Quem é o bichinho? Eu só vejo Broly. um rabo assim. É Hã? porque ele fica rodando, Growly Growly? Que nem o Pokémon. É o Isso. Meu Agora Deus. são Deixa eu ver se ele vem. Ele yeah. só tá rodando, ele não quer ver. Ele só tá rodando. É o pastor alemão, né? É o pastor alemão. Você, você... Oh. você... Oh. Pode falar. Você tem essa paixão por animais desde sempre? Como é que é? Como, quando começou? É, eu vou primeiro só fazer um comentário, porque ontem, enquanto eu tava gravando o um vídeo da FTC, ele não me deixava em paz. Ele toda hora ficava subindo em cima de mim. Agora que é pra subir e se apresentar, ele não vem. Ele, ele é tímido. É, não, fala, eu sou pra frente. Agora meia. Nossa. Dá oi pra todo mundo. Oi, gente, ele é muito <risos> fofo. Ah. Ah. <risos> Literalmente babado. Ah, ele é muito fofo, vocês dois são muito fofos. Meu Deus do céu, eu quero abraçar o grau. Ele é uma gracinha. É... A sua paixão na verdade, animais, desde, desde quando? Na verdade, eu... Na minha casa, lá na roça, sempre teve pastor alemão. E eu me apaixonei uhum. muito pela raça. Acho que ele me machucou, se... inclusive. É, é, tá na minha boca. Aqui tá parecendo é... o quê? É tá um, um, um, é, tá um pontinho assim, mas enfim. É. Mas dá pra continuar a entrevista? Dá, não. É porque ele é assim. <risos> é... Eu, a gente sempre teve, eu criei essa paixão, passou sempre achei um cachorro muito inteligente e tudo mais, e teve uma época, e eu sempre falei, eu quero ter um, eu quero ter o pastor alemão, quero ter o pastor alemão. Eu sempre achei muito lindo, muito bonito, o que eu via sobre eles, e até que um dia eu encontrei ele, encontrei ele não, né? Eu fui atrás e aconteceu de ter ele. Na verdade, ele nem era para ser meu, e acabou sendo, e está até hoje, Escolhas da vida, né, amigo? Porque, uhum. e dá para ver que vocês têm uma boa sinergia, afinal de tudo, ele tava tá, tá muito animado, bichinho. Ah, eu acho que é, ele pouco. Eu, tanto que eu sento, sempre que eu posso sento aqui fora, aí ele fica rodando ao lado de mim. Aí vem, brinca, todo mundo que vem me visitar, ele fica trazendo coisa para brincar, ele é, é, é muito amável. Muito amável. Ele só assusta, é igual eu, ele só assusta de cara, mas é um bestão. <risos> Ai, eu, eu assim, eu, realmente, tá aí, é a verdade. Primeiro contato, assim, é, porque assim, primeiro ponto que eu vi, você, além de já te admirar por conta do gangster, porque eu acho o gangster muito difícil, muito difícil. Gente, eu sou. Eu, eu não sei se é porque eu sou muito burra, ou porque eu não parei para entender direito. Assim, eu acho muito difícil o gangster. E assim, eu, e eu sempre te achei muito inteligente por isso, porque você, além de você já ter jogado, você, hoje você é o dono do gangster, né? Você, você, é, eu derrubei o óleo. <risos> hoje, você, hoje você modera Qual é a, a, a maior diferença entre moderar né, Aplicar as, as, as fases lá do Gangs, Apesar de ser um jogo mais, mais rápido né, Mas tem toda aquela questão de, de você distribuir os papéis E de jogar, qual é a maior diferença para você? Uh, eu gosto muito de moderar Porque eu gosto de ver como as pessoas estão se desenvolvendo e A vantagem do Gangster de ser rápido é justamente por causa disso, porque sempre são rodadas diferentes. Eu, eu sempre amei. O gangster é o jogo que eu amo e que eu devo, na verdade, quem eu sou hoje. Porque são... É o mesmo tempo, não um ano a mais que conheço. Então tem 11, 12 anos que eu jogo Gangster. E eu tudo que eu aprendi sobre estratégia, sobre quem ser, pessoas que eu conheci, é, evolução. Tudo que fala sobre evolução pessoal, eu devo ao Gangster. Então, até numa época onde eu tive que ficar muito afastado por falta de tempo, eu tentei valorizar ao máximo aquele lugar e eu tento sempre valorizar ao máximo, porque eu devo muito aquele jogo, eu devo às pessoas que participaram dele, passaram durante todos esses anos e que me ensinaram muito. Eu aprendi muito e sempre que eu posso, eu falo: joga gangster. Minha irmã, inclusive, que falava mal pra caramba, hoje no sai de lá. <risos> E tem, tem o Theo Marinho também, né? Eu acho que ele começou no Gangster também. Tem muita gente, Danilo, Sim. tem muita gente que joga o, o Gangster. A Jenny também, Sim, né? Tem muita gente que começou no Gangster e foi para os jogos e tem gente que entrou no Gangster e nunca saiu dele. <risos> e, assim, é, qual é você acha que é, vai dar a Lefe? Você acha que... que a a Lef, perdão, perdão, perdão. Mas, enfim, tá. <risos> você acha que vai dar, Aleph? Quais são, você está com altas expectativas? Ou você está tentando ficar mais zen? Como é que é? Eu, eu sou muito controlado quanto aos meus aos sentimentos, etc. Tanto que eu tinha conversa com o Patrick, e ele falava, eu não sei como você está tão confortável. Ah, eu estou confortável, vai acontecer. E se não acontecer o que eu estou esperando, paciência. <risos> e eu não, eu não tenho esperança nessa final, porque... Porque muito foi falado durante todo o jogo, porém, vendo as perguntas agora, eu estou tendo uma pontinha de esperança de acontecer diferente. E eu acho que vai ser muito mais interessante, se eu, se eu acreditar veemente que eu não vou ganhar e conseguir, eu acho que vai ser muito mais incrível do que ficar numa dúvida cruel. Será que sim? Será que não? Mas até então, eu acho que tenho pouca chance, porque eu, eu não vou conseguir me expressar tão bem também quanto o meu jogo. Eu tenho essa dificuldade, eu posso ter feito N coisas, mas não vou saber como falar sobre elas. Então, eu tenho, eu tenho que ter muito cuidado com isso. E eu já errei em um momento ali que eu estou tentando pensar como que eu vou consertar isso, que eu dei uma resposta pensando em outra pessoa e eu, eu tenho que ter muita calma por causa disso. Tem que ter calma. Mas vamos ver, né? Vamos acompanhar. É, valeu, a <risos> valeu a pena. Valeu a pena. Vamos ao nosso bate-bola-jogo rápido, Eu vou falar uma frase, uma, fala, fala uma, coisa, uma determinada coisa e aí você vai me falar, assim, o que vier na sua cabeça, tá? Se eu vencer o Survival VD, eu vou... Espregar na cara de muita gente. <risos> Todo mundo que chamou de flopado. Sim, vai ser lindo porque de verdade a minha torcida não esperava que eu chegasse a final e é muito incrível isso porque as pessoas estavam torcendo por mim sabendo que eu não ia longe então botaram é muito... no top 5, e sabendo que não. sabendo que não ia que eu nem ia longe é muito fofo isso porque a, o meu histórico é ruim quanto a isso mas eu, eu falo esfregar a cara mas é de forma mesmo engraçada é, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça não tá tudo certo é o medo Perder o controle. Em qualquer situação? Hum, geral. Eu acho que eu tenho muito controle de, do que acontece na minha vida e perder o controle... É, na verdade, é um papo longo <risos> sobre isso. E perder o controle é uma coisa que me assusta todos os dias. Um sonho? Eu juro que eu não sei te responder isso. É... Eu, eu não tenho nada assim que eu posso dizer que eu anseio realmente ter ou conquistar. Eu acho que eu consegui bastante coisa já e vivo cada dia da forma que dá para viver. Juro te falar que eu não tenho não tem um sonho. É triste na verdade. Não. Eu acho é... eu acho que na verdade é porque você pensa muito no presente, você vive muito presente, você é uma pessoa que parece viver muito presente, o aqui, o agora. E aí o que vier, veio, desde que você não, que não saia do seu controle, né? Que, como você disse, que desde que não saia das, dessa, dessa sua questão, é, do hum. que você espera, né? E tá bom, né? Assim. É. É, tipo, eu tenho vontades de coisas, mas que se não acontecer, tudo bem. Então, eu acho que sonho é então, uma então, coisa bem, bem diz potente. uma vontade sua. Uma vontade sua. Pronto. Ah, eu, ah, vontade eu acho que é uma coisa que todo mundo tem. É. Eu, eu posso citar, conhecer as pessoas que eu mais amo, só que eu sei que eu não vou conseguir, porque algumas faltaram. Uhum. É, eu acredito que uma decisão mundial seria conhecer vários países, e conhecer coisas, as, as belezas do, do mundo atual. Posso dizer isso, uma coisa que eu tento conquistar. Um lugar... Vou falar Grécia, é que todo mundo fala Grécia. Tô brincando. Duas pessoas falaram Grécia, realmente. Eu usei por causa disso. Gato, eu... Qualquer lugar com neve. Eu amo frio. E Nossa, acho... É, mas é, eu nunca consegui. A todas as minhas tentativas foram frustradas de visitar. Então, acho que qualquer lugar com neve. Ah, amigo, eu também, ó, eu detesto frio, diferente de você, eu detesto frio, mas eu tenho vontade de conhecer a neve. Aí, quando eu fui para um lugar que neva, eu fui embora no dia, no outro dia nevou. Que triste! eu não queria ser você. Eu fiquei muito chateada, mas tudo Sim, bem. Né? Eu ficaria muito bolado, eu, eu ficaria muito bom. frustrado. Eu fiquei muito chateada, eu fiquei triste. Não querendo piorar <risos> a sua situação. Mas... Não, relaxa, pelo menos eu tava triste em Paris, né? Pior que a verdade, não é? Tem eu tava triste em Paris, é então, pelo menos. Um sabor. Eu tô tentando pensar, tipo, sabor, uma comida ou sabor, alguma outra coisa. Porque a comida? primeira coisa que veio comida. na minha cabeça foi pipoca. <risos> Eu não sabia se era isso que eu deveria responder. Ah, se é a primeira coisa que você pensou pipoca, <risos> mas, mas eu gosto de pipoca com manteiga, com sal, com... Não, comum. É porque é comum. realmente vem na minha cabeça que eu penso, pipoca, será que entra no esquisito? Entra, entra. Tudo <risos> é, bem. Pipoca e cachorro-quente são minhas duas comidas favoritas, o uma questão bem pessoal. Eu jurava, eu, ju... oh, eu vou ser bem sincera, eu jurava que, como, sei lá, depend... é, você descende alemães, né? Como desse meio de alemão você ia falar alguma coisa, tipo, cerveja, salsichão, é, sei lá, strudel? Nossa, acredito que eu não gosto tanto de cerveja? Pasme. Bum! Bum! Aquele... De repente, todo mundo descobriu a realidade sobre mim, que eu sou uma farsa. Eu não gosto muito. Eu bebo, mas nunca foi, tanto que... O meu primeiro contato foi por culpa da sua, né? Eu nunca gostei. Só que ela bebia, então eu precisava... Acompanhá-la, né? <risos> uma péssima influência, só que eu, o tanto que eu tive o no meu bar e bebia lá por, por uhum. ter que fazer esse social, mas hoje eu evito, não, não me interessa tanto. Ah, ah, e uma eu curiosidade, eu sou vai. descendente de Pomerano. Pomerano? Boom. Pomerano? Peraí. Tô... Pomerano, Sim. da antiga Pomerânia. Gente, ah, desculpa, oh, eu vou fazer o comentário, mas por favor, não leve a mal. Como amante de animais, você deve, deve saber também. Eu só me lembro Lula Pomer... do Lula da Pomerânia, exatamente. Nem <risos> todo mundo fala isso. Mas é porque eu sou... É uma descendência longe, claro, em 1800 uh -huh. e pouco, quando teve a guerra e teve a divisão da Pomerânia. Uh -huh. e os países atacaram, etc., e hoje é um país extinto. Mas eu acho uma curiosidade legal, porque é... eu sou uma pessoa muito tradicional. E eu amo a tradição e tudo o que ela representa. Você então ama a, a história, aquela questão da história, de saber essa descendência, de saber onde você veio, essas coisas assim, né? Sim, tanto que quando falou sobre algum lugar para ir, eu parei uhum. para pensar, mas falei não tem como eu ir. conhecer meu como era antigamente, etc. Só que ah, como eu via próximo colônia uma região onde tinha muita muitos descendentes então, eu sempre vivi dentro da tradição eu acho tão fantástico quem, quem consegue manter e viver com isso. Eu acho lindo, na verdade, tradições. Ah, eu gosto de tradições também. Mundo dos jogos. Hum, a primeira palavra que me veio foi afeto, porque eu tentei pensar em uma coisa similar. Mas eu tenho um carinho muito grande pelos jogos e devo muita coisa aos jogos. Você, você ia para o encontrão. Desistiu, né? De, de, Todos não sei os anos se... eu vou para o encontrão. Todos os anos. Não, é, é... não sei quem falou uma vez que eu, que eu comentei. Ah, o. Não, não foi, que eu comentei. Eu acho que eu estava num grupo comentaram. O Aleph foi confirmado no Encontrão, Aí 10 segundos depois, eu acho que foi até o Alisson que respondeu. E você, e quem cai nessa fita? Alguma coisa assim. Que é... encontrão. Eu sou que uma grande piada quando falo sobre encontrão. Mas todas as vezes que eu tentei ir, deu é alguma coisa errada. Todas as vezes deu. E dessa vez, realmente, eu eu cogitei. Só que como eu já vou fazer uma viagem em maio, eu preferi não não ir. Eu ia quase, quase que eu ia para São Paulo só para poder ver o pessoal. Mas só aí... que não vai bater na, na minha agenda e, e ia ficar muito difícil. Entendi. isso vai no vender... VD? Superação. Acho que não ah. existe uma palavra melhor. Eu, eu acho que também não, viu, amigo? Porque, assim... <risos> Eu, eu particularmente eu sempre achei de fora, né? Eu sempre achei achava super eu, eu considerei que você ia longe. Mas aí vem todo mundo falando flopado, e eu fiquei, ué. Ué. Ué. Mas enfim. É sério. Eu, eu tenho e um social é... muito ruim. Eu não consigo, tipo, fazer as pessoas quererem jogar comigo. Por isso que eu, eu acho que eu que eu mereço muito ganhar o jogo porque eu, eu me restabeleci nesse jogo de uma forma surreal quanto ao meu todos os outros jogos da mesma plataforma e eu tô muito orgulhoso do, do que eu construí. Mas tem que se orgulhar mesmo, tem tem que se orgulhar mesmo porque você está no lugar que muitos quiseram querer, quiseram estar e não conseguiram e você tá aí. <risos> Alex... todo mundo que falou que era Flop. <risos> Aleph, eu agradeço muito esse tempo. Foi um papo muito gostoso, muito maravilhoso mesmo. É, assim, poderia ficar papeando até mais tarde. Amém. Assim. <risos> foi, você... foi muito confortável conversar contigo. Ai, que bom que você se sentiu assim. Eu, eu gosto que as pessoas se sintam bem conversando. E comigo, né? Mas, enfim, e... Eu fico muito feliz, né? Vamos torcer também, né? Tinhales e, enfim, muito obrigado de coração e eu queria que você desse um recado final para suas torcidas. Ah, eu agradeço a entrevista, foi muito muito legal, na verdade. É, o, o papo, eu a forma como se lida foi muito boa, foi surreal. É, uma mensagem você diz para para minha torcida? Sim. Nossa, você me pegou agora. Eu não sei. Paciência. Um <risos> Obrigado por vocês serem tão leais em me achar que eu ia flopar, sei lá. É porque a minha torcida não acreditava em mim. Você não está me entendendo. <risos> eu não tenho como agradecer a minha torcida. Ninguém esperava que eu ia chegar na final. Ninguém. <risos> ah, então fala, vocês vão ter que me engolir. Eu não sei. <risos> é, eu não sei. É porque eu tenho tantas coisas preparadas. Porque, tipo, se eu for runner-up... Eu vou, tipo, jogar na cara do Ariel, <risos> que é por culpa dele. E se eu conseguir ganhar, eu jogo na cara de outras pessoas diferentes. Eu tenho várias coisas para fazer com as pessoas diferentes. <risos> de acordo com, a, com o meu posicionamento, do, do meu da minha posição. Mas eu, eu agradeço muito, na verdade, o pessoal que torceu por mim mesmo, sabendo que eu não tinha qualquer chance inicialmente. E não sei se teve alguém que acreditava, de fato, que eu iria longe no jogo. Se teve, eu agradeço muito... Por ter se iludido no início mas que se tornou realidade acredite nos seus sonhos um não beijo sei. não, ficou perfeito acredite nos seus sonhos, beijos você um é uma beijo. simpatia obrigado pelo... uma pessoa maravilhosa e que vence melhor é, obrigado. beijos grandes né? tchau gente e vamos e aguardem o próximo Tchau, tchau.